SCP-1497 Classe de objeto Seguro Procedimentos especiais de contenção SCP-1497 Está contido dentro de um armário seguro dentro do setor Contato visual com o SCP-1497 deve ser evitado Instâncias de SCP-1497 agora batizados como SCP-1497-1 criados fora dos testes devem usar amnésico classe A Descrição SCP-1497 é um olho humano em miniatura em suspensão no centro de um frasco de vidro de 6 cm de altura embora seja desconhecido como essa suspensão ocorre já que SCP-1497 não pode ser aberto. SCP-1497 não tem nervo óptico ou vasos sanguíneos na retina, já que a esclera cobre completamente toda a superfície, com exceção da córnea. O olho é capaz de rodar livremente em todos os três eixos e o faz regularmente na direção de novos estímulos visuais. A íris do 1497 muda de cor ao é manter contato visual com o ser humano por 3 segundos combinando com a cor dos olhos do espectador isso ativa a propriedade memética de SCP-1497 após a ativação o humano imita SCP-1497 duravamente SCP-1497-1 começa a experimentar uma mudança na perspectiva visual. Estâncias de SCP-1497-1 relatam que as coisas que anteriormente eram visualmente desagradáveis se tornam muito mais visivelmente atraentes. Isso foi confirmado como não sendo resultado de alucinações, mas sim uma mudança cognitiva dentro do SCP-1497-1. Os efeitos mais comuns são o aumento de atratividade percebida de outros seres humanos, resultando em um aumento na atração sexual e aumento da apreciação de todas as obras visualmente artísticas. O efeito do SCP-1497 também se estende aos conceitos e situações. Conforme o item 1497-1 seja incapaz de reconhecer visualmente uma ameaça, quando apresentado com lâminas e armas de fogo, SCP-1497-1 só será capaz de apreciar a concepção estética da arma, mesmo que apresentadas de forma ameaçadora. O teste concluiu que SCP-1497-1 não vai reagir a ameaças de violência a si mesmo ou a outros, e são igualmente afetados por testemunhar violência contra os outros. No entanto, SCP-1497-1 são capazes de reconhecer quando eles estão sendo prejudicados, embora sejam incapazes de reconhecer visualmente a causa do dano. Isso envia SCP-1497-1 a um estado de pânico que muitas vezes faz com que sejam incapazes de responder ao ato de violência, embora eles sejam capazes de fugir e procurar atendimento médico. scp 1497 foi localizado em uma galeria de arte antes, por um agente implantado na polícia local depois de receber relatos de alguém pedindo ajuda do edifício bloqueado SCP-1497 foi localizado em um pedestal com uma nota e uma foto ver adendo 1497-A sob ele, a nota no pedestal dizia Antes cego, que enganado pela beleza. Cerca de dez pessoas cegas foram encontradas presas dentro da galeria de arte, os quais alegavam que haviam sido sequestrados na última semana. Amnésicos de classe C foram distribuídos entre eles depois de interrogados, e todos foram devolvidos a seus locais de residência. Adendo 1497A a nota e a fotografia seguinte foram encontrados presos sob o SCP-1497. Este mundo é feio. Olhe para ele com novos olhos e veja a perfeição.